Oi gente, eu sou a Vicky Mendes e no vídeo de hoje eu vou entrevistar o Laércio, que é o diretor da Anagrama Filmes e ele vai distribuir para todo o Brasil o filme que de verdade importa. Como surgiu a Anagrama? Ah, é muito bacana isso, porque assim, a Anagrama é uma distribuidora recém-criada, foi agora em janeiro desse ano, e ela foi criada exatamente para atender as necessidades do projeto O Que De Verdade Importa. Né? Então, assim, é um projeto especial que demandou muito tempo, demandou muito carinho, muita atenção para fazer as ações de, de, de lançamento, porque pela primeira vez na história do cinema mundial, um filme decide envolver sete fundações né, que cuidam do, do, do combate ao câncer infantil, e toda a renda líquida, arrecadada né, toda, toda a arrecadação líquida desse filme é, obtida com a venda de ingressos nos cinemas vai ser integralmente doada e dividida entre essas sete é, fundações e instituições aqui no Brasil. Então, demandou muita coisa, muita muita reunião, muita discussão, é, demorou muito tempo identificar parceiros que pudessem ajudar nessa causa, porque dois pontos chaves né na verdade, ponto-chave principal é a questão de ter o menor custo possível de, de investimento, para que a gente possa fazer com que mais dinheiro chegue para as fundações. Então, é, por isso tudo, eu falei, poxa, acho que num formato tradicional, uma distribuidora de cinema hoje não está apta a desenvolver o trabalho da maneira que precisa. Então, vou abrir uma empresa nova, vou fazer isso especialmente, depois dessa estreia a gente vê o que, que a gente faz com essa empresa, como que a gente toca, como que a gente segue. né? Mas estou feliz, porque já sei que o Paco tem um próximo filme, que também vai ter é, caráter beneficente então eu espero fazer um bom trabalho para ele agora no que de verdade importa para ser lembrado no ano que vem quando ele for lançar o segundo filme muito legal e como surgiu é como esse projeto do filme que de verdade importa chegou até você na verdade uh, foi uma, uma baita coincidência algo meio de que do destino assim porque uma pessoa da equipe de produção do Paco conhece um diretor de uma rede de cinemas aqui no brasil que é um amigo pessoal é meu. Então a gente tem um amigo pessoal em comum que é o Ricardo de Fini Leite da GNC Cinemas e ele me apresentou. Na verdade nos colocou em contato e aí batemos um papo e teve muita sintonia e de cara já fechamos o acordo e enfim decidi abrir a empresa seguir estou firme nisso. O filme O Que De Verdade Importa vai estrear dia 27, já fica aí avisado pra vocês. E eu queria saber como vai ser essa estreia, tipo, vai ser no Brasil todo, quantas salas, quantos cinemas? Bacana, bacana. Então, assim, estreia realmente 27 de setembro, todos os cinemas do Brasil, não todos os cinemas, mas em todas as cidades do Brasil. Espero contar com o apoio dos exibidores de forma é, maciça, assim, sabe, todo mundo de maneira ampla e restrita, é, dar espaço realmente pro filme, a gente entrar agora 27 de setembro. No geral, a gente vai estrear em mais ou menos 300, 350 salas do país todo. E isso é um lançamento bastante forte. Assim, O Brasil, só para vocês terem uma ideia, tem em torno de 700 cinemas. Então, E muitos deles têm entre duas e três salas apenas. Então, a gente estando com 350 salas, a gente está nos principais cinemas das principais cidades e consegue ter uma cobertura bastante ampla. Então, com esse número de salas, eu acho que a gente ninguém vai ter nenhum tipo de dificuldade de conseguir ver o filme. né? E é um negócio muito bacana, porque assim é um projeto sério, é um projeto que tem sete fundações extremamente dedicadas ao combate ao câncer infantil, tem muitas celebridades envolvidas também na divulgação desse projeto. Então, a gente tem pessoas importantes, assim extremamente empenhadas em fazer disso um grande negócio. Então, a gente está contando com o apoio do Michel Teló, com o apoio da Thais Versosa. Tem uma outra menina, eu não lembro o nome dela, acho que ela chama Vicky Mendes. Acho que é esse o nome dela. Também tá ajudando, ficou de ajudar a gente na divulgação. É, enfim... Muita, muita gente boa realmente trabalhando em prol de uma causa que realmente é muito nobre. Né? Então, é isso. Quem quiser vai poder ajudar as crianças que sofrem com câncer de uma maneira muito simples. Simplesmente indo ao cinema, comprando o ingresso, se divertindo, vendo um filme bacana e ainda fazendo um serviço social que não tem preço. E você, enquanto distribuidor do filme, com essa expectativa... De público, assim, você acha que vai muita gente? O que, que você está esperando? Essa é uma pergunta bem, bem complicada, porque, assim, o cinema é algo meio imprevisível. Às vezes você faz tudo certo e o resultado não é tudo aquilo. Às vezes você não faz nada e o resultado aparece. É muito maluco. Mas, para não ficar em cima do muro, eu diria assim, esse filme já, foi, já estreou em 13 países no mundo todo. Em todos os países que ele passou, ele fez um público superior ao filme A Cabana. E A Cabana, no Brasil, foi um sucesso... Tremendo, né? Ele estreou em abril do ano passado e fez mais de 5 milhões de pessoas em todo o país. Então eu quero crer que o Brasil não seja exceção e que ele tenha o mesmo comportamento que ocorreu nos outros países. Se isso acontecer, a gente supera 5 milhões de ingressos e vamos fazer uma história na... Quer dizer, vamos fazer história? Não, a gente vai deixar o nosso é, dedo, a nossa marca na história do cinema mundial, porque vai ser um feito e tanto. Então, gente, já vamos ajudar aí na divulgação, vamos lotar esse cinema, né, porque o filme eu já vi e eu posso falar por experiência, pró experiência própria, eu já vi duas vezes e nas duas eu chorei muito, eu ri muito. Então o filme está incrível, então já fala para sua família, para seus amigos, todo mundo ia assistir. E agora, para finalizar, eu queria perguntar para você o que de verdade importa. Essa é boa, essa é boa. Ah, na verdade, o que importa é a gente, assim, abraçar essa ideia sabe saber que a gente vai fazer o bem para uma quantidade enorme de pessoas e que não vai custar nada. A gente vai comprar gastar, sei lá, 20 reais, 30 reais para ir no cinema, vamos passar um bom momento e fazer um bem meio que infinito para milhares, milhares e talvez até mesmo milhões de crianças do Brasil. Então, no momento, para mim, o que de verdade importa é fazer o bem para essas crianças que têm uma vida bastante sofrida e realmente precisam de... Pessoas como Paco Arango, pra, quanto mais Paco Arango tiver no mundo, melhor para todo mundo. né Sem dúvida a gente vai encontrar aqui um lugar melhor para viver do que a realidade que a gente tem hoje. Pois é, a gente indo no cinema, comprando o ingresso, vamos ter motivos de milhares de crianças estarem sorrindo, milhares de famílias estarem felizes. Então acho que vale muito a pena assistir o filme, porque querendo ou não, ele também vai ser uma lição de vida. Pelo menos para mim foi. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Queria agradecer a presença aqui do Laércio. E é isso, dia 27 de setembro nos cinemas, o que de verdade importa.